Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? com vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje um dos vídeos mais esperados, que eu já estava já morrendo de ansiedade O unboxing do Nintendo Switch OLED edição Zelda Bom, eu nem abri a caixa para falar a verdade pra vocês, para dizer se tá realmente o Switch do Zelda aqui Passei um perrengue lascado para pegar esse, esse Switch aqui Eu conto pra vocês, vou contando no decorrer aqui mas vamos ver se tá aqui dentro, né? Eu tô até com medo, é até bom fazer esse vídeo aqui Porque vai que não tá aqui dentro, né? Vai que não tá Bom, vamos abrindo aqui a caixa E vamos ver Como vocês sabem, o Zelda vai sair é, O jogo vai sair, né? O Tears of the Kingdom vai sair Em maio, dia 12 de maio Já o console foi lançado dia 28 foi sexta-feira E eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês Hoje é dia 1º de maio então, hoje que eu recebi, opa, ainda bem, graças a Deus, que era o console, obrigado, Deus. Tava com medo, gente, de não ser, de não ter o console aqui dentro. Então, olha aqui como é que tá dentro da caixa, bem embaladinho. Então, vamos abrir. Nintendo Switch. Nintendo Switch OLED versão do Zelda. Então, eu vou colocar, mostrar para vocês aqui a caixa um pouco. Eu já venho meio que amassadinho em algumas partes Então acho que dá, dá pra tá pegando legal aí os detalhes Então mostra aqui a parte de trás dele pra você ver que legal Ó como tá E tem aqui Special Edition Game, Game Not Included Eu acho isso meio que um absurdo galera Porque não é barato tá Pra o game não estar tá incluído é, Já vem com a caixa, vem com os negocinho aqui eu não sei se dá pra mostrar pra vocês aqui, tá meio raladinho, eu que sou colecionador eu não gostaria que tivesse dessa forma e não tem nenhum lacre like aqui na parte de baixo como esse videogame tá aqui dentro eu tô preocupado está aqui dentro sim e pelo visto pelo visto isso aqui eu acho que alguém abriu não sei, tá com cara. deixa eu olhar aqui ah, tá tudo bonitinho Aqui tá tudo bonitinho, aqui é a parte do console, então mostrando para vocês, está tudo bonitinho aqui, essa parte de frente do, do OLED, normal, padrão, e a parte traseira aí com alguns detalhes, como vocês podem ver, ele tem alguns detalhes, é diferente, né, vocês podem ver que tem, eu mostro depois, eu faço uns takes mais, mais próximos dele. Uh, eu estou achando estranho, porque o plástico está meio sujo, o que, que aconteceu? Vou contando a notícia, ah, a novela para vocês. O, a gente estava acompanhando o truck da Amazon aqui, né? Para saber quando que o cara ia chegar, porque precisava entregar um código. Alguns produtos um pouco mais caros, você precisa falar um código para o entregador da Amazon. Então a gente estava seguindo e mostrou que o, o caminhão parou aqui na frente. E o cara da Amazon falou que não estava com ele, que realmente não estava com ele, que não estava lá. E aí eu tive que mostrar para ele que estava com ele provar, eu fui um pouco incisivo. Aí ele achou, gente. Aí ele achou. Então a gente pensa que é só no Brasil que acontece algumas coisas, nos Estados Unidos também acontece. Mas vamos vou continuar aqui com o unboxing, aqui os Joy-Cons dourados, acredito que dê para vocês ver legal aí cada um. Vou mostrar primeiro o lado esquerdo, como vocês podem ver, é dourado com verde. Na parte traseira tem alguns detalhes branco. Como vocês sabem, o Nintendo Switch OLED, ele é totalmente branco, a, parte, a versão oficial dele. E o lado direito que vem ser verde é com branco, dourado com branco. Então a parte de trás aqui branco também. Beleza? Vou deixar aqui no cantinho. Vamos ver o que mais vem aqui. A DOC. Aqui vem a DOC. Vou pegar a DOC aqui. E é um absurdo não ver o jogo, né, gente? Eu acho isso. Olha. Aqui vem a DOC. Então a DOC branquinha, como vocês podem ver. Segue o mesmo padrão da dock do Nintendo Switch OLED, mas eu gostei muito do detalhe da dourado aqui. É, aqui na parte de cima tem, não sei se dá para vocês conseguirem ver aí escrito Nintendo na parte de cima, muito bem feita. Aqui na parte de trás aqui a gente consegue abrir, então temos uma entrada de RJ45 que é de rede, um HDMI de saída e um adaptador de energia. Bem, já visto a DOC, é basicamente o que a gente queria ver, o que mais temos aqui? Tem cabo de energia, no padrão americano, é óbvio, né? Vamos então, colocar aqui, padrão pontezinha normal, isso aqui não tem nada de diferente do que a gente está acostumado, um cabo HDMI, também padrão. Aqui temos o um o controlinho que eles poderiam fazer alguma coisa, né, galera? Nessa, nesse controlinho aqui do Nintendo Switch, eles poderiam mudar, colocar algumas coisas, alguns detalhes. Mas como vocês podem ver, é padrão preto normal, assim, desde sempre. Aqui temos as duas partezinhas, né, de segurar os Joy-Cons. É branco com dourado, olha que legal, galera. Branco com os detalhes dourado Aqui nessa parte do, da, cor, da cordinha, ele é todo branco, né, na verdade, e só a cordinha é dourada. Tanto um lado, vou né, mostrar para vocês o outro também, porque eu mostrei tudo. Aqui o outro lado também. Bom, vou colocar aqui a Vamos colocar aqui o, os Joy-Cons para ver como é que ele fica com os Joy-Cons conectados. Aqui é como ele fica com os Joy-Cons conectados. Vocês conseguem ver aí? Bem bonito mesmo, a tela do OLED vai fazer toda a diferença Com certeza, como vocês sabem, eu tenho um Nintendo Switch V2 Então aqui eu vou sentir a diferença na tela Bom, então vamos, vamos ligar aqui só pra ver como que ele sobe Ligando, primeiro processinho de ligando pra vocês Atenção Ó, Nintendo Switch Olha lá, Nintendo Switch, musiquinha e pedindo para configurar Bem pessoal, eu estava pensando em, em mostrar para vocês um pouco de gameplay no, no Switch OLED Mas vocês já viram, eu fiz vídeo falando sobre as diferenças do OLED para o V2 eu vou deixar isso para o um próximo vídeo mostrando alguns jogos O único jogo que eu tenho é esse, Need for Speed Hot for Switch Ele está baixando, vai demorar e eu não quero demorar para postar este vídeo Então se você curtiu esse vídeo e quer saber um pouco mais sobre esse Nintendo Switch Depois eu vou mostrar com mais detalhes não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele like maroto esperto. Tamo junto, fui!